Hoje estamos aqui em Natal, na Praia de Ponta Negra, para ministrar mais um curso de treinamento para uma turma especial em inspetores da qualidade em aerogeradores. Acompanhe o vídeo! Caio é Holanda, tenho 30 anos, trabalhava no ramo de comércio e logística, hoje eu vim e tive a oportunidade de fazer o curso de inspetor de aerogeradores com o pessoal aqui da drone de garagem, fiquei sabendo através do meu padrasto do curso, do Yuri, da drone de garagem e fiz e valeu muito a pena, incrível! Renováveis em geral, mas mais energia eólica E é um curso voltado especificamente para essa área E assim, é uma nova área né, que está abrindo muitas portas E uma capacitação importante né, que a gente está fazendo Sem dúvidas esse curso vai gerar muitos frutos Este curso da Drone de Garagem foi desenvolvido por inspetores da qualidade há mais de 7 anos, com experiência sólida no mercado. E se você quer aprender a utilizar o drone como ferramenta principal dentro do empreendimento eólico, seja em qualquer lugar do Brasil, entre em contato com a Drone Garagem. A gente tem um conteúdo exclusivo e específico para você. Se inscreve também no nosso YouTube e no nosso Instagram e não perde essa oportunidade de alcançar novos desafios aqui dentro do Parque Eólico. Encerramos mais uma vez o nosso curso aqui em Natal E claro, a Drone Garage não deixa de registrar essas imagens lindas e maravilhosas